Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Dicas especiais para quem quer emagrecer rápido e manter o peso perdido. Ai, professora, eu comecei fazendo esse exercício de extra, perdi um peso assim, mas sabe, logo desanimei, não consegui mais fazer, já me perdi nesse caminho, e não consigo mais emagrecer, e recuperei todo o peso de volta, o que que eu faço? Quer saber sobre exercício e alimentação? Eu vou falar, mas calma aí. Para você emagrecer rápido, e manter esse peso perdido, você precisa saber de algumas coisas antes que eu vou pontuar para você aqui antes de falar exercício e dieta. Ponto importante, o seu ambiente define o seu emagrecimento. E o que você precisa fazer para emagrecer? Crie o ambiente perfeito para você emagrecer. E é sobre isso que eu vou detalhar agora em algumas dicas para você. Antes de emagrecer, você precisa preparar a sua casa para você emagrecer. É isso mesmo! Você precisa fazer uma organização, dar uma limpa nela, organizar os armários e começar a prestar atenção. O que é essencial de estar na sua casa para o seu emagrecimento e o que não é? O que te ajuda a emagrecer e o que te atrapalha a emagrecer? O que te atrapalha a emagrecer não deve estar ali. Como chocolates, é, alimentos que não fazem bem para a sua saúde, alimentos que vão te fazer engordar. Eles não devem estar ali. Não, você pode comer chocolate, você pode comer doce. Mas e agora que eu falo do ambiente. Você não deve ter estocado doce e, e chocolate e coisas que fazem mal para o seu emagrecimento em casa. Sabe por quê? Porque muitas vezes em um ataque emocional, muitas vezes em uma hora que você poderia se controlar, mas não consegue, quando você tem alguma coisa à sua disposição, você acaba comendo, você acaba se alimentando e acaba atrapalhando. Como eu costumo falar, é mais fácil negar um chocolate onde você tem que sair, comprar para comer do que negar um chocolate que está ali à sua disposição. Então é importante que se você for emagrecer, você tenha um ambiente próprio pra, para isso. Você organiza o seu armário e fala, isso eu preciso? Não, isso eu gosto. Se você gosta, você pode comer. Mas não estoque em casa, saia, coma. E volte e não deixe em casa. Porém, não é só isso. Eu tenho outras coisas para trazer aqui. Organize a rotina da sua casa. Organize a sua alimentação. Faça um dia certo para você comprar todos os alimentos que estão na sua alimentação que te fazem emagrecer. Não deixe tudo bagunçado e vá comprando a medida que você for precisando. Separe um dia, faça a sua alimentação. Se puder, deixe coisas preparadas ali, alimentos preparados já, estocados para aquele momento que você sente mais vontade. Um exemplo que eu trago aqui, você vai comer frutas, alimentos que necessitam serem preparados, já deixe descascado na geladeira, já deixe pronto para ficar mais fácil o consumo. Da mesma maneira que você evita alimentos para colocar ali que vão atrapalhar a sua rotina, você deixa mais fácil alimentos que te ajudam na sua dieta, na sua alimentação. Esse lado equilibra sua mente. Tudo o que sua mente não precisar se esforçar para fazer, se torna mais automático. Se tornando automático, se torna um hábito. O hábito gera disciplina, gera consistência, gera resultados a longo prazo. Outro ponto importante sobre você criar e cuidar do seu ambiente é onde você vai treinar. Se você vai treinar na academia, você já tem o seu ambiente de treino. Se vai treinar no parque, na praça, você já tem o ambiente certo de treino. Porém, se você treina em casa, você tem o seu ambiente certo de treino? Então separe o teu cantinho do treino. É algo que você já cria identificação com aquele canto ali. Você sabe que é sempre naquele mesmo local onde você vai treinar. Dessa mesma maneira, você prepara a sua rotina. Não tem um... O, vou treinar três vezes na semana, o dia que der, o horário que der. Não, já separe os dias da semana que você vai treinar. Já separe o horário do seu treino. Já separe o quanto tempo você vai treinar. Dessa mesma maneira, você deve preparar a sua roupa de treino. Porque quando você prepara a sua roupa especial para o treino, você já sabe que você se vestiu, você se transformou e você vai ter aquele momento seu. Dessa maneira já leva a energia mental do que você vai treinar. Da mesma maneira, tem a sua música, a sua playlist de treino. Aquela playlist que te gera energia, que te anima, que te motiva a você dar o melhor no seu treino. Veja que todo o ambiente transforma tudo que é necessário para você treinar. Muitas vezes você para de treinar porque acredita que não tem motivação para treinar. Porém, não é motivação. Você não tem um ambiente propício para treinar. Quando você prepara o ambiente, você se torna mais motivado, você torna tudo mais automático e favorece a facilidade de você emagrecer. Não é difícil emagrecer. Muitas vezes está desorganizado. Quando você organiza, isso facilita o emagrecimento. Quando você prepara o seu ambiente, como eu falei, te ajuda a ter disciplina, te ajuda a treinar com mais facilidade, te ajuda a manter firme na dieta, na alimentação. Isso deixa tudo mais fácil para o teu cérebro, deixa mais automático, te tornando mais disciplinado, te torna mais constante. E a consistência é o que vai te levar ao emagrecimento a longo prazo. Então não basta só emagrecer rápido e recuperar todo o peso perdido. Você tem que emagrecer rápido e procurar estratégias para você manter esse estilo de vida a longo prazo que é que vai te, te, te levar a ter o corpo que você deseja. E agora, falando de treino e alimentação, depois dos 40 não é qualquer treino e qualquer alimentação que te leva a ter resultado. Muitas vezes você não tem resultado porque o treino não está certo. Então se você fez tudo isso, você precisa de um treino de alta intensidade que deixe o seu metabolismo mais acelerado. Assim como coloco no meu Instagram, depois dos 40 você precisa virar a chave do seu metabolismo. Dessa maneira você poderá emagrecer como deseja. Porém, junto com todo o ambiente favorável para isso. Fechado? E lembrando, qualquer dúvida sobre emagrecimento, qualquer coisa que você queira compartilhar a sua história comigo, entra no meu Instagram e me chama no privado lá, me conta a sua história, me envia as suas dúvidas para eu trazer como temas aqui para você. Fechado? Um abraço e até a próxima!